Ah tá se ah, for aqui bem pertinho tá se eu for aqui tem que ser um pouco mais eu posso ir até no máximo 80 cm tá. A altura seria não posso passar de 41 cm Tá ótimo Acho que já começou é o oh. olá é, vocês viram aí o filme né o filme não sei se vocês entenderam mas no final é tudo um sonho tá é um plot twist né como os, os cinéfilos falam né quer dizer que nada daquilo aconteceu eles acordam e ui, Tem que, tem que falar mesmo como que foi. Mas. Ah! Vocês querem ouvir mesmo? tanta. Tá, tá, tá. eu, eu tenho um.. Vai um, ter que. É. Tem que. Falar. Falar como foi. A gravação muito bom! Eu não sou um crítico de cinema, mas eu acho que... Né, quando tem uma coisa que impressiona, assim que é uma virada, é o um plot twist, né, eu acho que é bacana. Eu acho uma coisa bacana. Uma virada no roteiro. <risos> é, eu adoro esse termo. Bom, eu sou o Palhaço Bartô, Sou um dos, dos personagens que você acabou de assistir. Estou aqui para falar um pouco sobre como foi o, o processo de gravar este filme. Eu que quase praticamente fui um protagonista. Não fosse um, uma mudança repentina no roteiro, uma mudança de última hora. Eu teria sido o protagonista, mas isso, isso é o de menos, né? Os coadjuvantes também são gente. Eu sou a Fadiga e eu estou participando do curta Ame o Reclame. É, também assino como roteirista do, do Curta e fiz as edições. É, se você achou que não ficou tão bom, não posso fazer muito por isso, porque é o que eu consegui fazer. Meu nome é Nomérico, tá? Eu sou o Nomérico, eu faço parte aí do, do filme, vocês assistiram, né? Eu eu acho que as coisas devem ser muito organizadas, né? para Aqui é aconteça, né? Porque se não for organizado, como é que vai acontecer? Você não vai ter organização para que a coisa aconteça, né? Vai ser uma coisa desorganizada. E se for desorganizada, você vai ver que não tem organização nenhuma ali. Tá tendo uma briga de passarinho aqui, ó. Interessante, né? Os passarinhos brigam. Estão é, querendo meu autógrafo, com certeza. Né? Então... É, tudo tem que ser dentro da medida certa Entendeu? Dentro da medida certa Vou botar um negócio Vou botar um negócio aqui mentira. A gente enganou vocês. E é por isso que participei com os meus amigos Fadiga e Nomérico E dizer que foi uma honra extrema poder participar de um projeto tão bonito, assim, um projeto tão... A parte mais legal que eu gosto do, do filme são os cachorrinhos mesmo. Eu acho que é, o filme foi feito pra gente brincar com os cachorrinhos, na verdade. Eu só chamei o, o Nomérico e o Bartô porque... Precisava de, de palhaço mesmo Porque não podia ser só de cachorro Porque se pudesse ser só de cachorro é, Ficaria mais fácil Mas a vida não é fácil Entenderam? Bom O filme é muito bom, né? bacana Filme é legal. Filme é bem legal. É. é não tem mais nada pra falar não. É, eu tenho, quem tem que falar são, são os outros dois, porque é, isso aí eu que inventei isso aí. Não sei mais o que dizer não. Bom, e agora vem a parte que todo mundo quer ver. A parte que todo mundo tem curiosidade e a parte que o palhaço mais detesta que é a parte em que ele vai, tem que se destransformar, né? tem, que, tem que cantar para subir. O mundo quer ver como é que é o processo, como é que desmancha, como é que apaga o palhaço, se desenha o palhaço, depois apaga o palhaço da folha. Mas é, é, é uma, um processo assim, doloroso, né? porque eu adoro estar nesse corpo, eu adoro habitar essa pele e, e realmente é muito difícil. Vou retirar o meu nariz, isso é muito doloroso. É uma, uma experiência que não, eu não recomendo, é pior do que tirar a cutícula, quando puxa aquela carne assim, vai subindo assim, até chegar na testa. Com licença, um momentinho. Ah, é, meu nome é Tamires. Bom, participar desse curta foi bem especial. É, eu queria fazer alguma coisa com os meninos, o Jardel e o Arthur. É, e surgiu esse edital, Cultura Presente nas Redes. E eu vi uma oportunidade de pensar em um, um curta para gente fazer. E aí a gente começou do zero mesmo, inventamos essa, essa ideia. Bom, meu nome é Arthur Guedes, é... a convite da minha amiga Tamires Coelho, eu fui chamado para fazer esse curta como o nomérico, que é o meu palhaço, né? O nomérico é uma... ele é uma pessoa que nunca consegue fazer nada, porque ele tá todo momento pensando em como fazer determinada coisa. Então, ele tá sempre querendo medir, ele tá sempre querendo não medir concretamente, né? Mas medir as consequências daquilo e sempre pensando e sempre refletindo e acaba nunca botando em prática coisa nenhuma é é muito parecido comigo né mas porque a gente tem nessa coisa de da essência do palhaço a nossa própria essência né cada pessoa pode ter um palhaço e isso significa que cada pessoa pode mostrar os seus defeitos mostrar é a sua vulnerabilidade, né? Ser palhaço é ser verdadeiro. Bom, o fato de ser palhaço é uma experiência muito interessante, gente. Eu tive essa percepção há pouco tempo, porque eu não sou um palhaço que. que... Meu palhaço não vai pra rua, nunca foi muito pra rua, né? nunca me arrisquei. É... E perceber. Como a gente fica diferente quando a gente se pinta de palhaço? Como a gente muda quando tira a maquiagem? E gente, como é difícil falar tirando maquiagem, meu Deus! Olha só. É, acho que eu já posso me apresentar, né? Bom. Eu sou o Jardel Camelo, sou ator e sou o dono do Palhaço Bartô. Então a ideia de você colocar uma máscara, que seria a máscara do nariz, a maquiagem, essa ideia não é de você se esconder não, é o contrário, é você se mostrar, né? Porque o palhaço é você, ele vai ser... Ele vai ser uma, uma uma exponenciação dos seus defeitos, né? De tudo que é risível em você. Por isso que o palhaço causa muito riso, né? O palhaço ele não tem que ser palhaço para provocar o riso. O riso vai ser uma consequência, porque as pessoas vão ver defeitos, vão ver, vão ver coisas risíveis, coisas fora do normal, fora do padrão. E por isso que pode ser engraçado, né? mas o palhaço nunca busca ser engraçado ele tem que buscar ser verdadeiro se mostrar vou testar alguma coisa, talvez dê uma diferencinha de, de, de luz, assim, sabe a luz tá muito estourada lá atrás mas eu acho que depois que eu fizer isso eu vou, eu vou me sentir mais eu, tá preparem-se, preparem-se preparem os -se, prepare -se, preparem seus corações e vamos ó ah. eu acho que ficou bem melhor assim, né com barba é mais bonito, né com a carinha de de pessoa séria e coisa e tal. Bom, é, eu queria falar um pouco sobre o processo de como foi gravar o curta-metragem. É, eu inventei esse roteiro, é, a gente estava no auge da pandemia, quando eu comecei a pensar nele e escrever para o edital. Então, é, a gente não estava se encontrando, ainda estava naquela fase de todo mundo preso nas suas casas. E aí eu pensei em um, um curta que falasse um pouco disso, que a gente pudesse brincar com a palhaçaria e dentro das nossas casas. Não necessariamente é, a gente se encontrando para filmar. Então, inicialmente esse curta foi pensado é, cada um gravando dos seus cômodos de casa, a gente fazendo números individuais que pudessem se relacionar é, nos vídeos uns com os outros. Mas aí passou um tempo, a pandemia foi melhorando, o edital só saiu esse ano, assim, os resultados e tudo. E aí, como estava tudo melhor, a gente resolveu adaptar um pouco o, o que eu tinha pensado. E aí a gente se encontrou é, e, e fizemos esse roteiro é, juntos, né? É, eu tinha uma ideia, e a gente foi adaptando juntos, eles, chamei os meninos, eles ficaram aqui em casa durante um final de semana, e eu falei, ó, é, durante um feriado e um final de semana. E aí eu falei, meninos, ó, vamos passar esse, esses dias aqui criando. Foi uma experiência muito bacana, a gente estava entre amigos, né? É... Guilherme, Arthur, Tamires, a gente passou dois dias ralando pra caramba, pensando, confabulando. E foi incrível a gente estar junto nesse processo, né? Que foi um projeto feito com muito amor, né? A gente começou a idealizar isso em 2021, demorou um pouco pra, pra acontecer por conta da pandemia. E o fato da gente poder se reunir, se encontrar depois de tanto tempo, né? Que a gente passou quase dois anos sem se ver, né? Foi muito legal, assim, poder ter essa aproximação de volta, e esse edital foi fundamental para que isso acontecesse. Se não fosse por ele, dificilmente a gente teria se reunido para criar alguma coisa tão interessante, tão tão divertida, tão necessária nesse momento, né? Então, junto disso, é, os meninos me ajudaram nessa criação, muitas coisas a gente foi fazendo e gravando. É... Contamos com a mega ajuda do Guilherme, que além de nos dirigir e nos filmar, também cozinhou pra gente, ficou no, no, no suporte na produção. E contamos com a ajuda de um amigo nosso, Diego Guerra, que também nos emprestou equipamentos pra gente poder filmar esse curta. Então, basicamente, esse curta nasceu no susto e... e tá aí o resultado, eu espero que vocês gostem, é... a gente agradece a todas essas pessoas, a gente agradece ao Governo do Estado, a Secretaria de Cultura por ter disponibilizado esse edital para a gente pelo menos ter posto é... alguma coisa para o mundo nessa época que foi tão difícil para todos nós, artistas. E não só para nós, eu acredito que para todos os artistas que estão participando dessa lei de incentivo, eu acredito que todos têm esse sentimento, né? que é o sentimento de estar tá voltando a produzir alguma coisa, de voltar a sonhar. Então, é um patrocínio que foi muito importante, está sendo muito importante para todos nós. E a gente só tem a agradecer uma das coisas que esse edital fez é, por nós artistas é que a gente se mostrasse né possibilitou a gente de aparecer um pouco mais e é isso muito difícil falar assim é... quanto tempo eu tenho ah já deu a beça já, já tá ótimo ah, eu acho que... Eu nem precisava falar, eu acho que os meninos devem ter falado super bem aí, no... eu espero, eu nem fico. Dizer que estamos muito felizes com o processo e que nosso curta está aí em todas as plataformas para que você possa conferir, para que você possa se divertir, que você possa sonhar um pouco, né? Porque na vida a gente precisa disso, a gente precisa de sonhar. E consiga dizer para as pessoas e mostrar para o Brasil que a arte existe. Que ela está ali. Né? Ela só precisa aparecer. Mas é isso, gente. Um beijo. Obrigada por terem assistido. Espero que vocês tenham gostado. Divulguem. É... E sigamos. É... E agora, com o trabalho realizado, nós vamos descansar. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do nosso curta. Um beijinho. E um outro beijinho. Tchau, tchau.